Bom dia a todo mundo. Eu estou aqui para falar sobre o disco que eu estou lançando do, do meu projeto chamado Mahadeva Music. É, esse projeto eu iniciei uns três anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a comungar da Ayahuasca. É, foram o primeiro disco que eu fiz. Sempre música, a maioria das músicas são instrumentais. É, eu comecei a compor umas músicas depois que das minhas experiências dentro da ayahuasca de cura e de conexão também é, agora eu estou lançando o segundo disco vocês podem ver a capa aqui né, no canto é, e esse disco aí é um disco dedicado totalmente é, a Shiva pela porque a minha conexão foi muito forte com essa, essa presença, né, essa entidade, essa energia, digamos assim. E desde então eu venho, venho também realizando trabalhos né, com a Ayahuasca. E, bom, tem esse disco, vai ter um volume 2 dele também, que já está sendo encaminhado, mas eu tô aqui para divulgar o primeiro volume dele, né, chamado Luz marradeva é, Eu estou vendendo esse disco, versão digital, né, que vai custar 5 reais, através do sistema da Gumroad. Aqui você entra lá, paga e recebe um link para você baixar o disco. Mas também eu vou vender esse negocinho aqui que eu faço, ó. Hum, chutney de manga, vai ser vendido a 25 reais, esse potinho aqui. 25 reais se você quiser comprar só o chutney. Agora se você quiser comprar o chutney e levar o link do disco, aí eu faço por 20. Agora eu vou até comer um pouquinho aqui, hummm, tá bom, gostoso. O chutney é um, é um preparado indiano de fruta, Açúcar é, e temperos, mas ele é agridoce também, ele vai sal, pelo menos na minha fórmula. Ele fica um, um, um prato agridoce bem temperado, bem apimentado também. Eu posso fazer com pimenta ou sem, é, aí a pessoa pode escolher também. E, enfim, eu tô, vou estar tá vendendo esse, esse chutney né, aqui. Ele vai muito bem com pastel, vai muito bem com a comida, com salado. Eu gosto de comer muito com salado também. É, ele vai cardamomo, ele vai vários temperos que a culinária indiana usa. E o cardamomo é bom porque ele ajuda na digestão. Enfim, é isso. Quero agradecer aqui para você que assistiu o vídeo e tem interesse em comprar o álbum. E tem interesse em comprar o shooting. É isso aí, gratidão.